Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Armin e estou aqui para dar continuidade sobre o tema anterior, que foi um assunto voltado ao coronavírus. Existem formas, existem maneiras, existem situações que vão nos ajudar muito. E desse momento tão doído para a humanidade que estamos vivendo por mais interessante que pareça, atingiu a humanidade, mas não atingiu a vegetação, que está muito mais alegre, muito mais bonita. Não atingiu os rios, não atingiu os mares, não atingiu as aves. Ah, vocês sabiam que a Baía da Guanabara, os pássaros voltaram, os peixes estão mais alegres, eles voltaram. Por quê? Porque o ser humano deixou de interferir. né? É algo dolorido? Toda mudança, toda, da trans, toda transformação é. Porém, poderia ser de uma forma muito mais amena se nós soubéssemos conquistar, se nós soubéssemos compartilhar, se nós soubéssemos nos desapegar né, de tantas coisas materiais. E aí vem o um vírus, algo invisível, você acredita que as pessoas vão voltar diferente? Você acredita que a hora que esse vírus for resolvido, a, o coronavírus for resolvido, a, a, a estabilidade voltar, a humanidade vai mudar mesmo? Ela vai conquistar uma consciência diferenciada? Eu não sei. Pelo que eu estou vendo, o medo está assolando todo mundo. Mas o que importa hoje para eu conversar com vocês, como me comprometi no vídeo anterior, é sobre como lidar com tudo isso sem haver prejuízos mais doloridos, de expansão, expandir sua consciência, encontrar a cura nessas maravilhas que nós chamamos de cristais. Estes são os elementos que tanto foram destruídos, mas nós aqui, que temos uma consciência mais expandida, tratamos eles com o maior respeito, o maior carinho, porque aqui está a cura. A cura para alguns é emocional, para outros físico e para outros atingir os milhões de anos que fazem parte do nosso planeta. Eles são a nossa construção, eles são as no a nossa base e eles são a nossa força. Se não fossem esses cristais, se não fossem essas belezas, nós não teríamos o magnetismo nem a sustentação de andarmos em volta do globo sem cairmos. Eles nos revelam as melhores coisas da vida. E nós só usamos para enfeitar. Olha que absurdo. Armem, como que a gente trata, como que a gente lida com os cristais para poder reforçar, para poder, é, é, poder imunizar, fortalecer as nossas células? Como que isso pode curar? Você não pegar um cristal de enfeite, você não usar um cristal porque você achou bonitinho e usar como uma joia, entendeu? Mas é você respeitar esse elemento, porque ele tem vida. Ele pede esse respeito porque ele te respeita e ele não te agride. Ele, ele melhora a sua condição. Ele pode não ter o bem e o mal. Ele não tem. Mas ele sempre vai te conduzir pelo bem. Porque se ele não te conduzisse pelo bem, ele não seria a nossa sustentação aqui no planeta. O que você vai fazer com ele? Tudo bem. Você tem o cristal aí perto de você? Se não tiver, vai correndo pegar e volta, tá? Que dá tempo de você continuar assistindo o vídeo. Coloque ele na palma da sua mão. Olha aí. Olha. Ele ele, ele, ele, ele entra, olha o que, que ele faz, ele está sozinho, eu tenho que equilibrar com a mão. Mas ele está se mexendo, porque ele quer, ele quer ajudar a você. Ele quer ajudar a mim, ele quer ajudar a todos que estão aqui. E quando ele entra nesta vibração, o que, que ele faz? Ele exaure, ele irradia luzes. Ele irradia luzes de cura. Se você puser aqui, por exemplo, no seu peito, ele vai te libertar das angústias, ele vai te libertar da ansiedade, desse, desses pensamentos irritantes, repetitivos, das maritacas que você carrega nos seus neurônios. Não é? Então, está na hora de você começar a respeitar e se integrar, interagir mais com esses elementos. Sabe, esqueça as joias, esqueça o, o enfeitar a casa, enfiar ele dentro da roupa para andar. Não precisa fazer isso. É só você respeitar. É só você pegá-lo como você pega uma criança, como você pega um, o seu animal, como você pega a quem você ama. Aprenda. Ele não está pedindo o seu amor porque ele te ama. Ele não está pedindo pelo seu amor. Ele não está pedindo nada de você. Ele só precisa de respeito. Então, a cura do cristal acontece. Ele está super pesado, ó. Ele, e quando ele quer agir, ele, ele, ele não consegue, ele, ele não para. Aqui, ó, gente, ó. É difícil acreditar, né? Sabe porque você só acredita em coisas que, materiais? Você não acredita no que a natureza te oferece. Não acredita nisso. Você só acredita naquilo que você quer enxergar. Você não acredita nem no seu sentir. Quem dirá no sentir do cristal? Mas você vai aprender a acreditar daqui para frente. Pode ter certeza. Eu acredito. Piamente na mudança de consciência da maioria do ser humano Eu sei que muitos vão voltar e não vão perceber nada Vão dar graças a Deus que passou esse negócio aí do corona Mas vai ter aquela, né, a, a, vai ter uma consciência Para aqueles que realmente quiserem entrar nessa consciência Vai passar em breve tudo isso, viu pessoal? Não fica triste não quando você se sentir uh, meio, meio agitado, segure um na sua casa mesmo. Segure, conversa com ele, sabe? Fala, olha, eu estou chateado, eu estou triste, me ajuda. Coloque ele em algum chakra seu, deixa ele levar a sua mão. Faça isso aqui, ó. Basta você acreditar, confie em você, confia neles. Ao invés de ter fé no invisível, traga fé para algo visível e acredite que quem te ofereceu isso foi o que é invisível. O invisível construiu no visível, para que você possa se harmonizar. Não distrate, deixa que ele direcione, direcione, direcione, ele está. Ele cria toda, ele te blinda, ele cria toda uma luz em volta de você, porque ele é o meu grande aliado. Eu não estou santificando o cristal, eu estou agradecendo, porque ele é a minha sustentação. Se hoje eu tenho o magnetismo, se hoje eu tenho o equilíbrio, se hoje eu tenho suporte eles que me dão eles são a minha base o meu teto é as estrelas da mesma forma que existem as estrelas cobrindo o nosso céu existem os cristais dando a nossa base é o teto e é o chão é assim que eu deixo vocês podem procurar se está precisando você está numa condição difícil, você não está bem. Procurem. O cristal, ele é a fonte da riqueza e da, como eu volto a dizer, e da nossa sustentação. Na radiestesia, você vai encontrar uma série de respostas. E vamos aprender uma coisa, que ter medo da morte é não viver a vida. Quem teme a morte já está nela há muito tempo. Quem vive está aterrado até desaterrar. E partir daí, abençoando quem o acolheu aqui na Terra. Tá bom? Estejamos sempre na paz, luz e harmonia. Encontre você nesse momento. Transforme. Seja receptivo com você mesmo e creia que o poder divino jamais vai te abandonar. E também eu vou pedir para você, vamos, vamos ajudar mais pessoas, compartilha o vídeo. Então, aí vocês compartilham, curtam, se inscrevam aí né, no meu YouTube, aperte o sininho, manda para os seus amigos... A melhora de um é a melhora de muitas e centenas de pessoas. Tá bom? É isso aí, gente. Um beijo grande para vocês. Sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.